Saudações trabalhistas e sejam bem-vindos ao canal Sem Pelhas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Zacir. Que hoje estamos aqui justamente para falar sobre a jogada. E eu já passo a bola falando em jogada, né? Direto aqui para o nosso convidado especial de hoje, né? o Rodrigo Arantes, que vai explicar para a gente o que é essa jogada, essa metodologia, como funciona. E pensando aí na aplicabilidade para o Projeto Nacional de Desenvolvimento do CIC, né? Mas antes de tudo e qualquer coisa, quem é Rodrigo Arantes? Valeu, Pedro. É, Rodrigo Arantes é o autor desse livro aqui, que chama A Jogada, Sabedoria dos Jogos para os Gestores da Nova Geração. Então, é um livro que trata sobre uma ferramenta de gestão é, estratégica né, que, se, que pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio, de qualquer tipo de problema. E é, no livro eu apresento, né, a primeira metade do livro é, é mais é, focada em apresentar como essa ferramenta serve para microeconomia. <risos> então microeconomia seria a administração das suas finanças pessoais ou da sua empresa, né, mas na segunda metade do livro eu explico sobre como essa mesma, esse mesmo modelo teórico ele serve para macroeconomia. Mas como a gente não né, não preside um ministério um banco central e tal, às vezes fica meio é, assim sem, sem utilidade, né, uma ferramenta para macroeconomia. Aí surgiu, né, de, de conversas com o Isaac com o Pedro, é, um desafio, né, um desafio para metodologia jogada de ajudar a explicar as, as estratégias que estão no livro do Ciro Gomes, né, o, o, o projeto nacional, né? Então, já que é um projeto para o país, né, nada mais é, lógico que vamos vamos colocar esse projeto à prova numa ferramenta de gestão de projetos, né? Vamos ver o que que essa, o que que esse projeto tem a mostrar aí, vamos vamos avaliar, vamos analisar e quem sabe podemos fazer simulações é, sobre o impacto, o efeito que esse projeto pode ter. Será que é um efeito positivo? Será que é um efeito negativo? Será que a gente pode ter as duas coisas? Né? É, essa ferramenta serve justamente para a gente analisar e poder prever a, a, as possíveis repercussões de um projeto é, nacional, como o que está apresentado no livro. Né? Então, eu... eu trouxe aqui um quadro, né, que eu trabalhei para essa, essa apresentação. É, eu vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu ver aí se está funcionando. Como é que está aí, pessoal, dá para ver o quadro? Sim, tranquilo. Rodrigo, Perfeito. só antes de falar sobre o quadro, eu pedi para explicar a tua formação, como chegou nessa ideia da jogada? Sim, sim, sim. Bom, então é, a minha formação é, como, eu, como eu falei é, é na área de economia é, a minha câmera ainda está aparecendo aqui, que eu estou olhando só o quadro é, ou seria o... Sim, tranquilo. Eu termino... Ah, beleza. Então continuando. A minha formação é na área de economia né? eu primeiro comecei em economia depois eu é, transferi para a administração né? Em, me formei na área de administração e é, depois dessa, é, experiência, dessa formação eu já entrei no mercado de inovação, né? eu comecei a trabalhar em incubadoras, aceleradoras de tecnologias, primeiro na Universidade de Brasília, depois uma, uma das primeiras aceleradoras do país, Startup Farm, e aí dessa experiência eu comecei a desenvolver é, modelos, pesquisas em como usar, os princípios dos jogos para resolver problemas da administração né, e, e da gestão de pessoas, gestão de equipes, de, de, de gestão empresarial e fazer com que isso seja mais lúdico, mais criativo, mais intuitivo, mais filosófico. né? E, e aí, de anos de, de é, atuação nesse mercado, eu fui juntando é, ferramentas que eu fui é, recolhendo ao longo do caminho e elaborando as minhas ferramentas também, e assim surgiu a jogada. Né? A jogada é um, é um tabuleiro é, é um tabuleiro desenhável, livre, né? você pode baixar aqui, olha, no, no site, é, aqui o site é jogada.org, você tem um, um curso de 5 horas gratuito aqui, que você pode assistir sobre a aplicação da jogada nas finanças pessoais, né? para a gestão de projetos, né? você pode baixar o livro gratuitamente também, e é, tudo, tudo aqui nessa aba Game Kit, bem-vindo ao jogo, tá bom? Tá tudo aqui o kit, a planilha de finanças pessoais e é, então, como, como eu dizia, é uma ferramenta para você fazer a gestão estratégica, por exemplo, do seu projeto de previdência pessoal, né? ou, ou da sua empresa, ou é, da sua carreira, mas aqui a gente vai Fazer o exercício de, de aplicar essa essa mesma esse mesmo modelo, né, para geopolítica, né, para uma coisa pra, talvez a, a coisa mais estratégica, mais é, mais macro que a gente pode pensar, né, a gente não só, só existe enquanto a humanidade só atua no planeta Terra, né, então só existe esse grau macro que a gente pode alcançar, né. E aí a gente tem aqui as ideias né, que, que foram extraídas aqui do livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que é o livro, é, vamos dizer, com, com as visões que o, o, o, o Ciro e todo o PDT, né, todo o partido, todo o campo progressista e todo o trabalhismo né, que, que ele afirma é, é, ser ser parte, né, pertencente no livro representa, né? E aí a gente vai é, fazer uma, algumas análises sobre como é, como roda esse esse esses é, esse, essas ideias, né, Essas possibilidades aqui que o que o livro apresenta, como elas poderiam rodar aqui no, no nosso projeto. É, eu, eu não estou conseguindo fazer aqui um, um risco muito grosso, porque eu tive que deixar o zoom bem, bem, bem grande, aí fica meio pequeno. Mas, é, então, antes de chegar né, a essa explicação, vamos, vamos só entender o que está que representado aqui e aqui em cada um dos, dos países que, que a gente está representando. Né? É, no tabuleiro jogada, você está vendo... Aqui um disco, né, um disco dividido em oito, como uma pizza, dividido em oito fatias, né, e essas fatias são cada etapa da gestão de projetos, né, então aqui você tem a formulação de objetivos, estratégias, é, reunião de recursos e conhecimentos, métodos, né, aqui as técnicas que você aplica e a identidade, né, o, o caráter dos jogadores que são testados num, num ciclo, um processo que chama jornada do herói, né? Que vem de um, um pesquisador chamado Joseph Campbell, é né, muita, muita teoria, muita coisa para é, condensada só nisso aqui que eu acabei de falar, né, mas vamos ter que ser bem sintético. E aí, é, o final da jornada do herói, ele termina com o, uma, vamos dizer, uma cartada do jogador, uma grande ação, um resultado, né? Do sucesso ou fracasso, enfrentando o inimigo, o, o dragão, né, o desafio. E aí, com isso, ele consegue uma recompensa, um troféu, e que, no final, né, vira um, uma pontuação, né, uma evolução de status no jogo. Né, o, o, na jornada do herói, o herói vira depois rei, e aí depois vem outras, outros desafios, outras temporadas né, dessa história. E, e aí, é, a economia de um país, quando a gente coloca na jornada do herói, ela funciona na, no seguinte ciclo. Todo ano é, se faz uma contabilidade do que foi exportado e importado. E aí se vê o saldo desse ano. E esse saldo ele é, ele é zerado né, pela, por uma instituição que... É, digamos assim, administra o, uma importante função no, no país, né, que é o Tesouro Nacional o Banco Central do país. É, e aí ele zera essa conta do, do comércio, né, ele salda essa conta com as reservas do país, né, que são reservas em, em quê? São reservas em ouro ou em, em moeda estrangeira, né, e que é, definem quem está ganhando e quem está perdendo o, o jogo, do mundo, né? O jogo do, da economia mundial. É, aqui no, no tabuleiro eu deixei um gráfico que explica um pouquinho quem está ganhando nesse jogo. Né? É, esse gráfico que vocês estão vendo agora ele é o, é o gráfico da, das reservas em moeda estrangeira que cada país tem. E ele deixa o, pa, cada país maior aqui conforme a quantidade de reservas que eles possuem. Então. Quando você olha aqui os Estados Unidos, que é um país grande, né, em todos os sentidos, por que, que ele está pequenininho? E a Suíça, que é um país pequenininho, né, é, por que está que tão grande? Porque a Suíça é o país né, onde, onde as, as grandes fortunas do planeta são depositadas, porque elas lá não pagam imposto, tem é, sigilo garantido por lei, né, e, e aí isso torna a Suíça o, o, o país mais, é, mais recomendável para você é, deixar sua, suas, suas fortunas, né, grandes valores. Por isso que não só é, políticos é, que, que deixam o seu dinheiro na Suíça por, por uma questão de se esconder da lei, mas também né, grandes fortunas do mundo, do planeta, deixam o seu dinheiro na Suíça para fugir do imposto, né, do, do, dos, dos seus impostos. Então, é, é isso que torna a Suíça né, um, um ponto tão importante na geopolítica. Né? E é, aqui a gente vê as reservas do Brasil, dos nossos países vizinhos, e isso seria o score do jogo. Né? O, o país que tem mais reservas certamente está ganhando o jogo. Aí a gente volta na pergunta, por que, que os Estados Unidos têm tão pouco porque na verdade os Estados Unidos tem uma condição especial nesse jogo, né, que ele ele é o emissor da moeda é, da moeda que os outros países guardam, né, que é o dólar. É, então isso faz ele ficar distorcido aqui, tal como a China ou, ou como a Suíça ou como a China, que é um dos países mais exportadores do mundo e que por isso eles têm também uma grande quantidade de reservas. Né? O Japão também é um país é, pequeno, mas olha o tamanho do Japão aqui no, no, nessa representação. Né? Tudo isso aqui são dados do site, é, do site How Much, né? que, que ajuda você a ver né, quem está ganhando o jogo, quem, quem são os países vencedores. E aí uma outra forma de ver né, a, a atuação dos países e, e como eles se diferenciam, é você olhar a pauta de exportação dos países. E aí que a gente vê nesse gráfico aqui, com bastante informação, né, ele é um gráfico da, da composição né, de, de elementos, que, de, de itens de exportação que um país exporta. Então, olhando aqui os Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, que o, os Estados Unidos em, exporta muito é, maquinário industrial, né, então algumas máquinas que a gente vê trabalhando em obras, aquela marca Caterpillar, por exemplo, ou aquelas de... de de, é, do agronegócio, John Deere, né, elas são provavelmente feitas nos Estados Unidos. Né, ou se você assina o Netflix, se você assinava o Netflix é, em 2019, provavelmente o, o valor que você pagou veio para cá, né, nas, nas, é, nessa conta de serviços de tecnologia e ciência, ciência da informação. Né, então... É, isso aqui é, uma pauta, é a pauta de exportação dos Estados Unidos. E, e a gente vê aqui por que, que os Estados Unidos são um país rico e mais desenvolvido que o Brasil, porque no ranking de complexidade econômica ele fica na 11ª posição. É, os itens que ele exporta são itens com muito valor agregado. Quando a gente olha para um outro país, como a Argentina, a gente vê aqui a pauta de exportação da Argentina... O que, que a gente percebe? Né? O que, que vocês estão vendo? Como é grande essa fatia do amarelo aqui, não é? é, é Pedro e Zaci estão acompanhando? O áudio está bom? Tá. Tudo certo. Então, é, então, quando a gente olha aqui a Argentina, o, que, que, o que, que torna a Argentina um país que fica na posição número 73 do ranking de complexidade? é que a maior parte da exportação é, argentina ela é de alimentos, cereais, carne, né, como, como a brasileira. Né, e, e, e esses produtos têm menos valor agregado. Né, quando a gente olha que o, o total exportado pela Argentina no, no, no período de 2019 foi de 79 bilhões de dólares. Né, e, e, e ainda houve uma, um déficit na balança comercial, a Argentina importou mais do que exportou. Então, é, o que, que acontece com a Argentina? Olha, a Argentina consome produtos complexos, produtos sofisticados, né? ela consome é, é, produtos é, de, de, de, de, da indústria médica, né? ah, maquinário industrial, veículos... Né? mas ela exporta produtos de baixa complexidade. E isso é um problema crônico para a economia argentina, porque é, geração por geração, de cada 10 cada anos, a Argentina dá um calote no mundo. Né? Por quê? Porque ela consome produtos, de, produtos caros e produz produtos baratos. Né? E, e o Brasil tem... Não está numa posição, numa situação como a Argentina, né, que de todo, de cada oito anos dá um calote no mundo, mas o Brasil tem muito em comum com a Argentina nisso, que é a gente exporta produtos de baixo valor agregado, embora um pouco mais, mais complexos, né, e também importa muitos produtos de muito valor agregado, né, de alta complexidade, maquinário, maquinário itens tecnológicos e tudo mais. Estou acompanhando até aí, está tá fazendo sentido? Querem que eu explique algum ponto específico? É, Estou curioso para saber como joga esse jogo. Como <risos> joga, né? Bom, então, é, esse é o ponto mesmo. é Saber como, como a gente vai jogar e quem joga o jogo, né, Pedro? Essa é a pergunta mais importante. Né? E aí eu coloquei aqui que, coloquei o, como, como jogador do jogo os presidentes dos países, dos os líderes, né, das economias, das maiores economias, né, das 17 mais importantes economias do mundo. Então, você está vendo aqui o Joe Biden, né, o, o, o presidente da Rússia, o Putin, e como que eles jogam? Eles, eles, vamos dizer assim, eles politicamente apresentam seu projeto de governo, não é, que é o projeto é, que, que eles precisam aprovar num orçamento, um plano plurianual, coisas do tipo, né, onde as diretrizes estratégicas do país vão estar definidas. Né? Então é como se fosse um jogo de cartas onde cada turno da, é, dura quatro anos. Concorda comigo, Pedro Isaci? que a política é um jogo de cartas em que cada governo é uma cartada que dura quatro anos. Né? Uma, uma coisa é idealizar, é planejar, essa cartada, outra coisa é executar essa cartada, mas em quatro anos você faz o balanço. Não é assim? E aí você vê, bom, deu certo, a cartada foi certa, a execução é, que não foi boa, precisa melhorar a execução, né, ou então o projeto errou. Né, essas análises podem ser feitas a partir de, de quatro anos. Então, o Ciro está entrando nesse jogo com esse, essa estratégia aqui, o projeto nacional. E é, no livro, como a gente olha, ele tem, ele apresenta vários pontos estratégicos do, do que, que ele pretende fazer, né, um, um element, uma parte muito importante aqui, ele fala, Brasil precisa, né, que seriam os, os é, objetivos estratégicos do, do projeto nacional, Brasil precisa de poupança interna, precisa fazer coordenação, Estado, mercado e academia, precisa investir em gente, né, mas, é, Aqui, num nível mais tático, o Ciro apresenta as estratégias mais, mais setoriais que a gente precisaria fazer, né, de, de política de desenvolvimento. E eu acho que isso aqui tem uma, uma coisa muito importante, né, que, que é justamente a maneira como ele, o, o projeto nacional prioriza alguns setores em relação a outros. Essa priorização dos setores é você ter ou não é, uma economia que, que progride. Né? Por quê? Porque nem todos os setores têm a mesma importância estratégica. Né? E a gente vai entender isso quando a gente é, olha, olha esse cenário geral e compara os países mais desenvolvidos com os menos desenvolvidos. Então, quais são os setores aqui, como que, como, respondendo né Pedro, quais são os setores como que joga o jogo né, e quais setores que o Ciro é, pretende priorizar na jogada dele? É, e a resposta está aqui. Número um, Complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia. Né? Então, é, isso está representado aqui, ó, nesse, nesse item aqui do, do, do jogo, do quadro do Brasil, né? que é o nosso, a nossa capacidade é, petrolífera, de extração e refino do petróleo. Então, isso é um dos pontos, primeiro ponto, né? energia é fundamental, sem energia barata, sem energia, nenhum país, nenhuma indústria se desenvolve, a gente está vendo aí como que os aumentos de combustível estão... Prejudicando a nossa economia em todos os aspectos, né, em todos os setores. Número dois, complexo industrial da saúde. E aqui eu acho que está é, a estratégia mais, mais realmente estratégica que a gente poderia dizer que está contida no livro, e eu, ac eu acredito que isso é um grande insight desse, do que o Ciro está propondo. Por quê? Porque, se a gente olha é, em escala mundial, aqui vamos comparar com um, um país mais desenvolvido que o Brasil, que é a Suíça, por exemplo. Olha o, o, o, a pauta de exportação da Suíça. Olha os produtos farmacêuticos, que é, o, que é o que o Ciro usa como exemplo de comparação no, no livro. A Espanha? Bom, Isso. Os, dados das, se os dados da. Os dados da Espanha, sim, sim, eu posso mostrar, mas vai levar um tempinho carregando aqui, porque é, os dados da Espanha eles estão eles embutidos no dado, nos dados da União Europeia, né? então, ah, certo. aí é uma, é uma grande, um grande bolo. Mas vamos analisar a Espanha logo, logo, vamos, vamos só concluir essa, esse raciocínio. Olha a exportação é, da Suíça, olha a exportação da Suíça, Farma produtos de origem farmacêutica, né? a Suíça fabrica é, de, de escova de dente. Aquela é, tem uma escova de dente que você encontra nas farmácias brasileiras, acho que é Cura Prox, que é, que é uma escova mais macia e tal que custa 20 reais, custa 30 reais. Uma escova de dente, né? E então é um item de exportação feita na Suíça. Aí você vai dizer, nossa, mas é um item tecnológico. Né? Não é tão tecnológico, né? Mas a escolha de materiais e tudo que está ali né, torna aquele um produto nobre. É, é. E, e, e aí a gente olha: será que saúde, área farmacêutica, médica, é um é uma área estratégica para a Suíça? Né? E é óbvio que é. Né? A Suíça certamente escolheu é, essa área e, e investe na. E, na Criação né, de produtos nessa, nessa, nesse mercado, porque o valor agregado desses produtos é muito alto, porque tudo que está relacionado à saúde, existe uma, vamos dizer assim, existe um, uma dor a ser sanada, existe uma questão é, médica de, de máxima importância a ser, a ser sanada. Então é por isso que é, esse é um é um, um setor de máxima importância. Né? E outra coisa que o Ciro. É, eu, eu entendo que ele é, faz uma boa, uma, boa, um, uma boa estruturação, é como que o SUS, né, como, como uma, uma é, política que já vem na nossa Constituição, ele, é, deve, ele pode e deveria ser um motor de, de evolução, de, de, de complexificação da nossa economia, uma vez que ele é origem né, de consumo de farmacêuticos, de produtos hospitalares, de todos os tipos, e que são é, uma, justamente o maior item da nossa pauta de importações, né, é, é basicamente importação de químicos, né, de indústria, de, é, de produções químicas, né, de química mais fina, que a gente não consegue fazer aqui, né, que vai de produtos farmacêuticos, olha... 2,41% da nossa importação, ou seja, olha, 2,48% em 251 bilhões por ano que o Brasil importa né, de, de, de produtos, isso daria o que aqui? Tranquilo, uns, uns 5 bilhões, 10 bilhões de reais né, em importação de remédio, fertilizantes, né? e quando a gente investe em, em criação de um parque, é, industrial da saúde, a gente está eliminando essas importações e estamos criando competência para aumentar as exportações é, de mais valor agregado. Então, está tá fazendo sentido como que o jogo é jogado? Veja, é, esse, esse projeto, né, que por enquanto está né, tá só no papel, se ele, se ele passa para o, vamos dizer, se a gente é, elege o Ciro em 2023 ele passa a ser implementado, talvez lá para 2024, 2025, a gente já começa a ver os efeitos, e em 2026, né, que seria a próxima, a próxima eleição, a gente já vê uma outra composição dessa pauta de exportação. Né? E aí volta o, o, o, a consulta, outra rodada, né, a consulta ao eleitor se esse projeto... É, foi bem implementado, onde que ele foi, né, se precisa de ajustes, né, e assim volta a rodada da jogada. Né? E ao mesmo tempo que o, o Brasil tem essa, esse ciclo, esse, essa oportunidade de jogo, os outros países, nossos concorrentes, né, todos vão estar tá fazendo o mesmo processo, né, a cada um as suas, no, no seu ritmo de eleições também, né, no seu período de eleições. Então, é, fez sentido até aqui, quem tem alguma pergunta, passo para um próximo item do, do plano? Pode passar. Bom, aí o próximo item do plano é o complexo industrial do agronegócio, né? e aonde que o complexo do agronegócio é, tem, tem importância estratégica. Né? No Brasil ele tem hoje porque é quem, quem paga a conta, né? boa parte das nossas importações, a gente como que a gente Paga os computadores, os, os remédios, os carros importados que os ricos brasileiros compram. Olha, 5,28% da nossa pauta de importação é carro importado. Né? Como que paga isso? É muito saca de soja, é muita carne, é muito minério, né? Que a gente exporta. Não, então, olha, olha o tamanho da nossa da nossa fatia, né, da nossa pauta de exportação aqui. Vamos dizer aí que uns 3 quartos são. De, de produtos de baixo valor agregado. Né? Então, é, como que, qual a importância disso né, no, no, no momento? É, é importante porque é isso que paga a conta, é isso que mantém a balança comercial é, equilibrada. Né? Porém, o, o problema do agronegócio, né, o, o problema de não ter uma estratégia de agregar valor ao agronegócio, é que é, você vai, vai diminuindo o, o tamanho da, da, da, da economia que agrega valor, da indústria né, e daquela que gera emprego. Né? Então, é, o, é uma coisa chamada doença holandesa, né? quando um setor que, que, tem, que, tem, que agrega menos valor à produção paga muito bem e consegue roubar os, os talentos e os... E, e o mercado né, das, das coisas que agregam mais valor, que usam mais atividade intelectual né? e, então, e hoje a gente está num momento onde a, a comida está cara e tende a ficar mais cara ano após ano né, no, daqui para frente, com as metas ambientais que o mundo está assumindo né? então tudo isso tende a fazer a comida ficar mais cara então o agronegócio vai continuar sendo importante no sentido de ajudar a equilibrar a nossa balança comercial, mas ele pode é, evoluir de, de, é, de função nessa indústria, né, uma vez que ele pode estar tá também gerando os insumos para uma indústria química, né, que, que pode estar é, tá exportando da, da, até né, itens de química fina, de saúde, ou nutrição avançada, né, e aí eu tenho até um, um, um elemento a somar dentro do projeto nacional, né? Que é, é uma tecnologia que a Embrapa já domina, que é a produção de cogumelos, né? Que é, poucas pessoas sabem, né? E isso é uma, uma, uma coisa que eu cheguei na, graças à minha pesquisa, né? Porque, mas aqui, aqui no Centro-Oeste poucas pessoas sabem ainda do, do potencial da, da produção de cogumelos para a economia, né? A proteína do cogumelo é muito rica, então é, e o cogumelo é uma coisa que pode ser produzida em qualquer parte do país, né? Então é uma forma da gente agregar mais valor à nossa à nossa pauta de exportação, né? E, e reduzir o impacto ambiental e, e transformar, né? A, é, criar um, uma onda como foi é o café em São Paulo, né? uma commodity que vem, desenvolve uma a, a economia agrícola, mas em, em cima dessa economia agrícola, ela instala uma economia industrial. Né? Se, é, se, o, talvez o cogumelo seja a oportunidade de a gente fazer isso em qualquer parte do país, porque o cogumelo pode virar um, um, tanto né, uma, um item de alimentação, como também um item da, é, da, de, de nutrição avançada ou de da área médica, né? Você pode extrair é, de cogumelo um pó que um quilo desse pó vale mil reais, né? Como é o colágeno, que é muito usado aí na indústria de, de cosméticos. Então, é, com, com tecnologia simples, a gente pode... É, conseguir rentabilizar melhor esse nosso ativo tão mal explorado que é o, a imensidão do nosso território. Né? E, e o agronegócio certamente é, é, é importante, é estratégico para esse desenvolvimento. Né? Depois vem o complexo industrial da defesa, né? que aí é, pega esse último ponto que eu acabei de falar. Né? É, esse território, como nossa principal riqueza, precisa ser protegido. Né, e proteger esse território gera empregos. Né, por quê? Porque não só precisa das forças armadas e tudo mais, mas precisa de material bélico, né, precisa de é, navios, precisa de submarinos, precisa de tanques, precisa de helicópteros, precisa de aviões, precisa de armamento, precisa de satélite, né, precisa de... É, enfim, tudo isso é tem que ser fabricado em algum lugar e, e seria mais estratégico que fosse fabricado no Brasil, né? tanto por questão de gerar emprego, pro, pela economia em si, como pela questão de soberania tecnológica, né? de ter domínio da, da, da, da cadeia, do ciclo produtivo de qualquer é, item do nosso arsenal, né? porque se não, faltou uma peça e aí tem um problema diplomático aí acontecendo no mundo, a gente não consegue a peça para manter um equipamento importante para a defesa do país. Né? Então, é, por isso também existe essa questão da transferência tecnológica. Né? É, quando, quando que é a nossa a... condição atual, né? a, a, a nossa é a tecnologia nos... de defesa é americana. É americana, exato. Né? E, e o Brasil, né? tanto o Ciro como o Lula, é, fizeram movimentos é, na... na na conexão com a Suécia, né, que, que seria aí uma potencial fornecedora do, de tecnologia do caça gripe, né, e, uhum. e que é, também é super estratégico aqui, né, como a gente pode ver, é, é, uma, é uma das, uma da, um dos elementos do nosso, uma das grandes é, joias do nosso complexo industrial de defesa foi a Embraer, né, a criação da Embraer, que é, o avião, o avião, a, o KC 390, né, ele é hoje o melhor cargueiro do mundo, né, um dos melhores cargueiros do mundo, e uma peça essencial para a integração nacional, né, num, um país continental precisa de um cargueiro bom mesmo, econômico, né, para manter é, é, o, o país né, abastecido em qualquer situação, né, embora a gente não usou nada disso aí nessa crise é, em Manaus, por exemplo, né, mas. É, não, a gente viu já logo desde o início do governo é, Bolsonaro isso ser destruído, na verdade, né? Sim, sim. Inclusive até viu que o... entrou com a ação para a Embraer não ser destruída nesse processo todo, né? Isso, pois é. A, a, a logística que a gente viu foi como nunca se viu, né? E aí, falando em, em civil, né, a reativação da construção civil, outro ponto que eu acho estratégico, né, do, do projeto do Ciro, é, na verdade, é, isso aqui nem, nem não é tão estratégico assim no sentido de que é é, é o básico né construção civil é o básico é, e só que a, a, a construção civil no Brasil foi desarticulada graças à operação Lava Jato né Grandes, importantes empresas como a Odebrecht né uma construtora muito importante que já tinha contratos na área de defesa e tudo mais é, foi foi é, desmontada né, pela operação Lava Jato e, e muitas outras é, construtoras que também é, tiveram, não né, sei, Andrade Gutierrez, todas essas, né, tiveram suas operações afetadas e isso desempregou muita gente e é, desativa a nossa economia, literalmente. Né? Então, hoje a gente está vendo esse desemprego é, sendo um problema. Né? E aí, por último, o apoio público à inovação e empreendedorismo. Né? E aí, é, é, e esse elemento é o mais, é mais óbvio, é, o, o quão ele é estratégico né, hoje, mas eu trago um exemplo aqui né, de uma coisa que o Brasil tem hoje, né, o, e, e que é, mostra o potencial da nossa ciência e tecnologia. Né, o acelerador de partículas de Campinas, o Sirius, né, o nosso laboratório nacional de luz síncrotron, é, ele, ele pode ser é, o pivô de importantes saltos tecnológicos da nossa indústria. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo com um caso japonês, o que, que os japoneses fizeram para é, ganhar, conseguir economizar bastante né, na, sua balança, na sua balança comercial, que foi o seguinte... É, Lá no Japão tem um, um acelerador de partículas também muito famoso, muito importante, que é o Super Photon Ring. Né? E ele foi utilizado num projeto de uma marca de pneus japoneses, a Falken. E esse, esse projeto era para desenvolvimento de uma borracha que é, conseguia é, economizar 22% do combustível do carro graças a, ao material dela ser diferente, ser uma, uma molécula mais inteligente né, da borracha do pneu. Né? O nome desse processo de desenvolvimento dessa, dessa borracha inteligente é, se chama Nanodesign 4D. E é para isso que serve um acelerador de partículas. Eu não entendia para que que servia um acelerador de partículas, e, e eu só entendi quando eu fui em São Paulo naquele evento a Campus Party, e eu assisti a palestra de um, de um técnico do, do, do Sirius, que ainda estava em construção. Né? E aí, só com essa tecnologia de um pneu que economiza pô, mais de 20% né, do, do seu combustível, pense quanto, quanto combustível o Japão conseguiu economizar na sua importação, e o efeito que isso pode ter tido né, para a balança comercial, porque é só, foi só desenvolver essa borracha... Simplesmente, dali para frente, o, o Japão conseguiu eliminar né, um, um tantão de importação só de, de combustível fóssil, só de petróleo para produzir, né, o, o, para movimentar os carros. Ainda por cima, é, criou um produto novo que vai virar item de exportação. Né? Os carros japoneses vão levar essa, essa tecnologia embutida. Né? Então... É, para isso que serve a tecnologia, para isso que serve um, um acelerador de partículas? Para você conseguir é, diminuir, minimizar os seus custos fixos né, e conseguir aumentar o, o, o seu ganho, o que você tem de retorno. Como que o Brasil, o Brasil poderia usar o acelerador Sirius? A gente poderia é, é, investir, por exemplo, num, em pesquisas que... Diminuam essa importação de química, química fina, né, de fertilizantes, por exemplo, o Brasil tem condição de ser autossuficiente em fertilizantes, né, entre vários outros elementos que a gente tem aqui, né, mas são projetos como esse que são boas jogadas do ponto de vista da geopolítica moderna e do ponto de vista da economia competitiva moderna que a gente está vivendo hoje, né, e e que eu acho que, que são possibilidades que são reais, o Brasil pode estar tá, tá fazendo isso, né? Um, um exemplo que eu acho que o Brasil precisa seguir, se espelhar, é muito a Índia. Né? A Índia é um país que hoje tem uma, uma importante indústria farmacêutica. Né? A gente viu aí que o Brasil, né, que a Índia fabricou as próprias, a própria vacina, né? que o Brasil negociou compras das vacinas indianas, e e a, a Índia é hoje o, o maior produtor de vacinas do mundo, né, o país que mais produz vacinas do mundo e é o principal produto é, pauta de exportação da Índia hoje é química avançada, né, fora essa essa parte aqui não especificado que eu imagino que são os serviços de call center e help desk, né, que que é, as empresas americanas fazem na Índia, né, e e que hoje também já são um outro elemento da, da, de exportação da economia indiana, que posicionam a economia indiana, né? e a Índia é um país que fabrica os próprios satélites, o próprio jato, o próprio míssel, né? tem bomba atômica, é, é, a Índia comprou a, a Jaguar, a Land Rover, né? Por quê? porque tem uma indústria automotiva própria muito forte, né? a Tata, que, que é uma, uma, um, uma empresa forte, é, indiana, né? e eu acredito que, que esse é um exemplo né? de, de que isso é possível, que, que não, não há nada que impeça o Brasil de estar tá nesse mesmo jogo competindo com a Índia, né? e, e, e seguindo os passos da Índia, principalmente. Né? Que a Índia é um país que tem ganhado complexidade econômica, enquanto o Brasil tem perdido nos últimos 20 anos, é, todo esse boom de exportação das commodities tem na verdade é, destruído as tecnologias nacionais, né? Porque é, é difícil quem produz tecnologia e é, quem quem produz inteligência competir com é, setores básicos da economia que estão pagando salários que que é, que os, os setores esses outros setores não conseguem competir, né? A doença holandesa, como eu estava dizendo. Então, essa é a lógica de funcionamento né, desse quadro, e é, como, eu, como eu falei para vocês, acho que antes da gente ficar online, né, a gente pode, com esse jogo, fazer é, rodadas, literalmente, de, de jogo, né, escolhendo, um jogador, cada jogador escolhe um país, né, e a gente poderia assim, não só simular o, o, o, como que o Brasil poderia é, atuar nesses próximos, anos, né, com, seguindo o PND ou qualquer outro projeto que venha a ser eleito, mas também simular como que, como que seria né, se é, o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da China resolve não mais importar alguma coisa do Brasil. Né, como que o, bra o presidente brasileiro vai reagir? Né, ou como que, como que fica para o Brasil quando... O, acontece o que aconteceu recentemente, a Austrália e, e os Estados Unidos rompem um contrato com a França de produção de submarino. É, qual qual é o efeito que isso pode ter? Bom, ah, a, a China compra muito minério da Austrália, e aí com um submarino nuclear australiano lá perto dela, será que ela vai comprar mais minério do Brasil para não ficar alimentando esse inimigo é, militar nas suas águas? Né, são questões que a gente pode estar tá especulando e estar tá interagindo com elas, né, como se fosse um jogo de RPG, um jogo de simulação. Né, um jogo de tabuleiro, tipo War, como imagino que todo mundo já conheça. Eu ou já ia tenha te jogado, perguntar né. justamente isso: né, se a tua inspiração foi o War, foi algum outro jogo de tabuleiro. O War eu tive algumas oportunidades de jogar e pensei, peraí, tá parecendo muito War. É. É, foi muito a inspiração no War, né? Assim, essa perspectiva geopolítica o é, hora é um é um jogo que que apresenta é, é, mecânicas que são muito reais né mas em, né com todas as suas limitações mas aqui a gente está fazendo um, um por isso que eu dei esse nome né a guerra do dinheiro é, porque aqui não é a guerra bélica que a gente está falando embora é, é, é, são peças do jogo né mas é a guerra do dinheiro né a guerra da a, a, guerra que o mundo realmente vive sem parar, é a guerra pela tecnologia, né, a guerra é a corrida tecnológica, né, não é nem uma, não é bem uma corrida, mas sim uma concorrência, uma, é, não é bem uma guerra, mas sim uma concorrência, uma competição, né, uma maratona sem fim, vamos dizer, né, uma maratona sem fim de longuíssimo prazo, que todos os países estão nessa corrida, né, e, e você pode ver essa, essa, é, Para onde está indo essa corrida? Aqui nesse gráfico, né, onde, onde você está vendo aqui é, a divisão em quatro, vamos dizer, divisões do planeta, a economia. Você tem aqui os países da primeira divisão, que são o bloco europeu e países com muito, muito dinheiro e muita gente. Aí você tem a segunda divisão, que seria os países com muito dinheiro, mas menos gente. Aí tem a terceira divisão, que seria os países com pouco dinheiro e muita gente. E a quarta divisão é os países com pouco dinheiro e pouca gente. E, então, é, todos os países, eles estão meio que num processo de correr, de perseguir a Europa, né? de, de sair desse quadrante aqui, desse naipe, né? que é o naipe de paus, é, para virar do naipe de espadas. Né? Só que existem dois caminhos para isso. né Então, existe um caminho seria o caminho tomado pelos Estados Unidos, né, que é o caminho de direita, o caminho do, da, da, da revolução industrial capitalista, e você tem o caminho da revolução industrial socialista, né, o caminho da, da seria de esquerda. Né. Mas tem que ter alguma revolução, tem que ter alguma revolução produtiva para um país sair da, desse quadrante do quarto, do quarto, da quarta divisão para chegar né, na, na, na, num estágio mais desenvolvido. E o Brasil viveu uma revolução industrial, né, a, a, o, o PND analisa isso, né, que entre os anos 30 e os anos 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no século passado, mas é, vamos dizer que a gente viveu uma revolução industrial regional, a gente não viveu uma revolução industrial assim de importância internacional, como foi a, a britânica, a americana, a chinesa, que a gente não desenvolveu nenhuma, nenhuma, nenhuma indústria que, que despontou né, assim, no mundo como, como uma coisa assim, puxa, isso aqui é uma liderança incontestável. Né, assim, talvez o lugar que a gente mais chegou próximo disso foi no avião, né, com Embraer, com Santos Dumont, tudo isso, mas ainda assim a gente não virou o país que lançou foguete para chegar à Lua, né, não não fez a, a não dominou a aviação internacional como a Boeing, como a Airbus né, então é, eu acho que a gente tem um dever de casa a ser concluído né, e eu acho que esse dever de casa que o PND está trazendo a resposta que o PND está trazendo é quais os setores chave para o desenvolvimento do Brasil, essa pergunta é uma pergunta que não só o Brasil está em busca de resposta, mas todos os países do mundo, desde que a China surgiu no, no, no, no, no cenário global, né? Que até 2002 a China participava muito pouco do comércio internacional por não ser um país é, reconhecido como uma economia capitalista, uma economia de mercado. Até 2002, né? E foi o Lula, né? Que, que é, deu esse reconhecimento no MC para a China, né? E, e aí depois que a China entra no, no, no mercado mundial, ela começa a atrair, sugar as indústrias do mundo todo. Então, o mundo todo está precisando se reinventar depois que a China entrou no jogo. Só que talvez o país que mais está precisando se reinventar, com mais urgência, né, é o Brasil. Por causa, é, por causa de, de, das nossas, vamos dizer, os deveres de casa é, que já vieram do século passado, né, que a gente não resolveu, mas esse efeito da China hoje... Né, a gente ficou numa situação talvez a mais mais complicada que que o país vê que o mundo vê hoje talvez seja do Brasil né, nesse sentido é, de, de acúmulo de crises né agora Rodrigo para gente encerrando aqui gostei do jogo achei achei legal puxa vida o que que eu faço como é que eu como é que eu tenho acesso a esse jogo o que, que eu preciso fazer Vem no site A Jogada, a jogada.org, é, e aí você vem aqui nessa aba, Game Kit. Na primeira linha, Bem Vindo ao Jogo, você é, vai abrir essa página que você está vendo, né, onde eu faço uma breve apresentação do, do, do kit, né, do sistema, e você encontra aqui todos os, os arquivos para download né, esses, esses, tabu, esse tabuleiro aqui, né, essa, a mandala... Né, o livro, a planilha e o curso né, que está aqui é, que está aqui entre os os, os, os itens né, é, e, opa, cliquei errado mas tem todos, todos então esses elementos aqui para você é, se iniciar na jogada né, na metodologia tem muito material no, no YouTube e é, e também tem o canal no Telegram, deixa eu, deixa eu mostrar ele aqui, tá um pouquinho devagar. Uhum. É, o canal no Telegram, a Jogada News, tá? É, siga a gente lá, porque eu posto podcasts com certa regularidade falando sobre é, a economia, o que está que acontecendo... Né, e, e possibilidades né, de, de você ganhar um pouco com, com as, as jogadas que estão acontecendo aí na geopolítica, na, na economia. Né. Se antecipar, vamos dizer, por exemplo, notícias como essas que, que surgem. Bom, a, a China boicotou a carne do Brasil, nos dias atrás. Né, qual é o efeito disso sobre ações de, do agronegócio brasileiro, né, sobre as ações da Friboi ou da BR Foods? né, é, todo dia a gente vai estar, tá, é, to, todo podcast eu, eu discuto um pouco sobre, sobre isso, então é só entrar aqui, Telegram, a Jogada News, né, ou, ou, ou deixa eu colocar aqui o endereço t.me a Jogada News, e, é, e aí você vai tá estar segu, é, seguindo o nosso podcast e, essa, e esse debate, né, de, de como como jogar esse jogo do dinheiro, né? Você vê, esse jogo não é um jogo que a gente joga, é, joga sozinho nunca, a gente sempre está jogando com os principais players do mundo, né? A gente joga diretamente numa outra ponta com o presidente dos Estados Unidos, na outra com o presidente da China, né? E cada decisão deles define é, o nosso dia a dia, como, ele é, como é o nosso dia a dia, né? o quanto a gente paga... É, para circular pela cidade, para se alimentar, tudo está tudo conectado. Né? Agora, se está tudo conectado, a gente tem que entender quais botões apertar desse jogo para é, não virar uma peça no jogo. Né? Acho que esse, esse é o ponto, Pedro. Assim, o Brasil virou peça no jogo dos grandes players lá de fora, nos últimos anos. Né? E o que, que mostra isso? o é, Nosso câmbio que caiu, despencou, nosso poder de compra, né? é, os preços de tudo que subiu, é, a gente foi rebaixado, né? a gente foi rebaixado no jogo da economia mundial. E por que, que a gente foi rebaixado? Porque a gente jogou jogadas ruins, né? elegemos um projeto ruim, estratégia ruim, objetivo ruim, execução ruim, aí o resultado é a gente piorou no ranking, né? a gente despencou no ranking na verdade. E o que, que tem que ser feito para reverter isso? Tem que fazer o contrário, né? Temos que colocar um projeto bom, estratégia boa, execução boa, e aí a tendência é que o nosso câmbio volte a ter algum... algum recuperar seu valor de, de, de compra, né? Agora, é, é muito dever de casa que tem que ser feito, né? Precisa de um bom projeto, tem que ser uma implementação, porque é, para a gente voltar ao que era... A gente vai ter que ser melhor do que a gente foi. <risos> Entendeu? Não, não basta ser como é era. Não basta ser tão bom quanto a gente foi. A gente vai ter que ser melhor. Não adianta um simples, o Brasil feliz de novo. Vamos voltar a comer picanha e cerveja, mas sem explicar como também. Enfim. É, não tem. Não tem, como, não tem como, principalmente no mundo que a gente está hoje, de 2021. Né, porque o, o mundo que, que a gente tinha em 2002, né, é, assim, em 20 anos o, a economia mundial cresceu é, de uma maneira explosiva, porque em 20 anos a China cresceu de uma maneira explosiva, a China é uma nova superpotência que, que pipocou assim, no cenário, a gente dormiu e quando acordou viu, tinha um gigante, estava do lado de um gigante. E, e esse cenário é um cenário que cria escassez para todo o resto do mundo. Um novo custo de vida para todo o resto do mundo. Por quê? Porque tudo que a gente comprava agora tem cinco chineses para competir com você para comprar o que você comprava. Com, com dinheiro no bolso para comprar o que você comprava. Né? Antes, antes esses chineses não estavam no mercado mundial, não estavam na economia globalizada. E o Brasil já estava. Né? Então, essa é a. Essa é a vamos dizer, a grande, a grande situação que o planeta está tendo que lidar e que está causando dor de cabeça não só a nós brasileiros, mas aos Estados Unidos, aos europeus, né, aos britânicos, nossos britânicos estão é, eu acho que passando uns sufocos tão, não, não piores que o nosso, mas tá, tá, para eles está um momento bem, bem desconfortável aí, porque Sim. É, eles estão Enquanto a gente está vendo aqui o perigo da greve dos caminhoneiros, né? lá não tem caminhoneiros. <risos> né? Não tem caminhoneiros, porque eles foram embora, eles foram embora por causa do Brexit, por causa da pandemia. Né? Então aqui falta combustível para o caminhoneiro trabalhar, lá falta tra caminhoneiro para queimar o combustível né agora o chegar até o consumidor. Che chegar até o, até o consumidor. Agora, o resultado final é que os dois, as duas economias ficam paradas. Então, tanto faz ficar parado porque faltou caminhoneiro ou faltou combustível. O que não pode é parar. Né? Então, é, os britânicos, que sempre foram os mestres da economia, eu acho que hoje eles estão é, tendo que aprender uma lição. E o, que, e o que poderia ensinar essa lição para eles nesse momento, Pedro? A teoria dos jogos, para você perceber que, às vezes, o, o vencedor do jogo não é o que tem mais dinheiro, mas é, é simplesmente o que não tem falta de recurso nenhum, certo? Porque não adianta você ter todo o dinheiro, a libra que compra pô, né, a moeda mais forte do mundo, mas você não tem quem te venda o serviço, né? Você não tem a mão de obra para comprar o capital humano para você alugar. Então, não adianta nada seu dinheiro. Né? E, e, e essa, essa é a sinuca, vamos dizer, que o mundo... Essa é uma sinuca engraçada que o mundo caiu, né? e que eu acho muito interessante ver os britânicos passando por isso, porque põe em xeque justamente os fundamentos britânicos de, de economia, né? que no meu livro e com a teoria dos jogos, eu tenho tentado... É, discutir, né, que é essa, essa, esse fundamento de, essa ideia de vencedor e perdedor que existe no capitalismo, é, e muito na economia americana, principalmente, e que é uma ideia que não tem mais utilidade para o século XXI, né, e que, e que, vamos dizer assim, agora a regra do jogo mudou, agora é, os, os vencedores também são perdedores, né, se, se não existe colaboração, né, hoje, é, os países que, que vão conseguir né, sair desse, desse momento da pandemia, mais estruturados, mais organizados, são os vencedores do jogo da colaboração. Né? E, e os países mais competitivos, que têm histórico competitivo, a gente está vendo que levaram é, os maiores prejuízos né, com a pandemia, principalmente com, com relação justamente a, a, a, a como cuidar da sua população, né, e, e, e como gerenciar a saúde. Então, é, eu acho que, que é, a teoria econômica vai precisar ser, ser re, reconstruída é, desde os seus primórdios, depois desse momento né, da, da, da pandemia. A teoria dos jogos, na minha opinião, é a, a nova cara que a economia, que a, que a, que a teoria econômica vai ganhar, e por isso eu, no livro chamo a economia do futuro de ludonomia, né, que é uma, uma expansão né, o, o, de, da ideia de economia né, e, e, e que contempla criptomoedas, é, smartcoins, metaverso, tudo isso que, que é atual e que nunca poderia ser imaginado no tempo né, dos, dos grandes pensadores. Verdade. E bom, daqui a 10 anos a gente vai ver como é que estão todas as coisas, né? Completamente mudado, o cenário já vai ser esse outro. Mas o jogo, é, enfim, continua. Rodrigo, eu quero te agradecer muito por estar tá aqui conversando com, com a gente, né? Dizer que eu achei o teu livro muito legal. Não li tudo, não vou enganar aqui, aquela, aquela, aquela coisa que é... As pessoas falam para, para agradar o autor, tal aquela coisa que depois fica chato Não. pra caramba, mas enfim. Mas comecei a ler, achei muito interessante, pensei, opa, tem que dar uma atenção melhor aqui. E que bom, né, que o teu livro está disponível para justamente para para compartilhar né, esse conhecimento, né, e aí com, uh, vou colocar o link aqui na, na descrição depois que terminar essa live, né, quem tiver interesse poder acessar e tudo mais. E é uma proposta muito atual, né, Todo momento tem que a gente conversando, lembrando o que o próprio Ciro tem falado, né, na, na série de lives que ele tem feito, né, no, no Ciro Games, né, aquilo que no prefácio do teu livro traz, né, às, às vezes a gente tem aquela ideia de que uh, jogos, brincadeiras, ah, de criança, né, como algo uh, sem importância, menor, né, ou até mesmo inútil, né, mas pelo contrário, né, justamente uh, tem regras, tem funcionamentos, tem consequências, e a criança sabe disso, tá, e nós com certeza temos que é, tirar muito proveito disso. Walter Benjamin também dizia uma coisa parecida, mas, enfim, só para não deixar de citar o meu guru Walter Benjamin aqui. Uhum, uhum. Mas, enfim, fizeram isso com meus pais antes, quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, de, ah, fica só nesse joguinho aí, vai estudar. Uhum. E, por fim, tô aqui do mesmo jeito. Mas, brincadeiras à parte. que eu é. gostava mais na época era o Pokémon, mas também serve ah. muito para é. pensar aqui na, na nossa reflexão. Mas, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, as pessoas que se interessarem aí pela, pela jogada, vão atrás, o link vai estar tá aqui na descrição. Nós vamos encerrando aqui por hoje, está dentro do, do horário que a gente já, já combinou, mais? por favor. Obrigado você, Pedro, pela, por, pelo convite, pela oportunidade de estar tá apresentando aí um pouco desse, desse conhecimento, e também, é... Comentando né, um ponto que eu acho que, bem lembrado por você, né, o, o Ciro Games, né, é uma, é uma inspiração, é uma, é uma coisa que deixa com certeza qualquer empresário da economia de games né, é, otimistas, né, e seria aí talvez um dos itens que estão faltando no PND, né, que você lembrou, e, e ele já vem comentando isso, né, no, no podcast, já tem trazido empresários da área de games, né, e eu acho que, como você disse aí, queria que alguém tivesse me mostrado isso quando eu tinha oito anos, né? Eu acho que é, a nossa geração vai, vai ter muito esse sentimento aí, porque é cada vez mais claro que, que o videogame, na verdade, ele, ele é mais eficaz que a escola em muitas situações, em é, estimular o desenvolvimento intelectual do jovem, da criança, né? E ter um político dando atenção para essa verdade, para essa realidade, para essa indústria, é algo que dá um suspiro de esperança de verdade, né, e num momento num momento super necessário. Então, é, eu acho que isso é um, é um, talvez, o único ponto que ficou faltando no PND, e quem sabe ao longo desse ano aí, ao longo do debate político e presidencial que, que tem pela frente, pode ser uma oportunidade da gente pro, pro, promover essa discussão, né, de que os games hoje, na verdade, a gente não deveria pedir para os filhos parar de sair do videogame, né? Mas e sim jogar jogos, jogos, os jogos certos, né? Jogar jogos uhum. que, que ensinam as coisas certas para o amadurecimento dele. Eu acho que eu, na minha, na minha escolha, na, na, nas minhas, na minha experiência como gamer, talvez essa foi a escolha mais certa que eu fiz, né? Que eu escolhi os jogos de estratégia como, como favoritos. Né? E eu acho que foi uma escolha estratégica porque... É, sem esses jogos, esse, isso que eu apresentei hoje para você não estaria não, não aqui. Com certeza, com certeza. Então tá, vamos ficando por aqui então. Rodrigo, boa noite. Para as pessoas que nos assistem, e acompanham também, boa noite. E bora ver a, a jogada. Saudações para todos. Tchau, tchau.